Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro A Mão que Te Alimenta, da AJ Rich. Esse AJ Rich, na verdade, é um pseudônimo para Amy Hambell e Jill Cement. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome delas duas. E elas duas são pessoas que estão envolvidas, de certa forma com essa causa animal, principalmente os cachorros. E esse livro aqui, como você pode ver pela capa, vai falar sobre cachorros, possivelmente assassinos. O que me chamou mais atenção nessa história, e principalmente o que me fez ficar lendo esse livro até o final, foi essa sinopse muito enigmática e muito perturbadora, que vamos falar agora. A história desse livro é sobre uma moça, que ela é a protagonista da história, chamada Morgan, e ela é estudante de vitimologia. Quando ela chega em casa, na, no apartamento dela, ela encontra os três cachorros dela, Todos cheios de sangue e eles estão meio assim atormentados, eles não estão entendendo muito bem o que tá acontecendo. E aí, quando ela chega no quarto dela, o noivo dela tá tipo jogado no chão, todo estraçalhado, com parte do corpo faltando, todo desfigurado, com perna num lugar, ou corpo no outro, assim, tá um catástrofe. E é daí que começa o grande plot desse livro, porque a protagonista, ela tem certeza absoluta que os cachorros dela não são capazes de fazer esse tipo de coisa, porque eles são dóceis. O cara tá cheio de marca de, de dente de cachorro, e os cachorros dela estão cheios de sangue, foi no quarto dela, então assim, quem é que é o culpado dessa história? E isso é o máximo que eu posso falar de história, porque assim... A grande graça pra mim desse livro foi justamente os plot twists que foram acontecendo e todas as coisas que foram sendo desenvolvidas ao redor disso. Então eu acho que se eu contar o mínimo que for dessa história a mais do que tá escrito nessa sinopse, eu acho que também vai estragar um pouco da experiência pra vocês. Mas o que eu posso falar é a minha opinião sobre como que esse livro é grandioso, mesmo ele tendo, tipo... Aparentemente pouquíssimas páginas Quando você ouve essa sinopse pela primeira vez Você pode até achar que realmente o livro vai ficar só nisso Do assassinato, de quem foi que matou Se foram os cachorros, se não foi Mas o livro ele é muito grandioso E muitas coisas vão acontecendo ao longo dessa história Principalmente porque a gente vai descobrindo mais Sobre o passado da Morgan Sobre as coisas que aconteceram com ela Sobre o que ela faz da vida dela Sobre os hobbies dela Sobre principalmente também o noivo dela, sobre quem é ele, ele, ele, quem é ele, o porquê que ele morreu, como que ele morreu. E além disso, a gente também vai descobrindo sobre outros personagens que vão aparecendo ao longo dessa história que a gente aparentemente não conhece nesse início. E a história, eu poderia dizer que ela meio que tá andando de trás pra frente, digamos assim. Porque a gente começa sabendo isso e aí a cada vez que ela vai contando um pouco mais sobre o passado dela, a história vai aumentando e aí ela vai dando mais passos pra trás pra explicar mais o contexto daquilo e aí a história vai aumentando cada vez mais até que tá um bolo gigante. E esse livro também fala bastante sobre a, os direitos civis dos cachorros, digamos assim, e sobre o como que eles são vistos lá nos Estados Unidos, principalmente os cachorros que são condenados por algum crime que alguns deles morrem, outros vão pra canis e como que é esse lance aí todo de canil e como que eles podem ser maltratados lá, enfim. Praticamente todos os personagens do livro, eles são envolvidos de alguma forma com essa causa animal eles então têm algum animal de estimação, principalmente cachorros e eles vão falando sobre os motivos que eles gostam de cachorros, sobre como que eles tratam e sobre problemas, enfim. É muito legal porque a gente se aprofunda muito nisso, mesmo parecendo que o livro vai demonizar a imagem dos cachorros. Esse livro tem uma história que é muito viciante, porque conforme você vai descobrindo mais, você vai querendo continuar lendo até realmente descobrir tudo e acabar com aquilo que tá acontecendo, porque você tem que descobrir o que aconteceu de verdade, e as coisas vão aumentando e aumentando, e quando você vai ver, você tá na última página, e tem um mega plot twist que tá prestes a acontecer, e aí eu, no caso, eu, né, eu sou uma pessoa assim, que gosta muito de presumir as coisas, então eu fico sempre tentando matutar ali o que, que vai acontecer no final. Eu, particularmente, consegui achar até um pouco previsível esse final, mas eu não sei se é porque eu realmente sou essa pessoa doida que fica tentando pensar em todas as hipóteses, ou se realmente esse final é um pouco previsível. Então, se você ler esse livro, me deixa aqui no comentário o que, que você achou desse final. Mas, de fato, ele vai te apresentando leves e sutis dicas do que vai acontecer no final e quando você chega nesse final, realmente você para pra pensar e você vê que desde o início tem várias pistas sobre o grande acontecimento e pra mim ele não foi tão surpreendente assim. A cena que acontece depois, sério, eu não consegui prever e foi, tipo, incrível. E o desfecho desse livro também é muito legal porque ele encerra a história, mas ao mesmo tempo ele deixa um gancho solto. E ele trabalha ao longo do livro com várias metáforas pra vida, assim. Tipo, a, a própria personagem, ela conversa por meio de metáforas. E esse livro meio que termina com uma metáfora que você tem que dar uma pensada e é super legal, assim, porque realmente... Faz você acabar aquela história, mas ela não termina ali. Você tem que ficar pensando mais sobre ela. E se eu pudesse usar uma metáfora também para esse livro, eu diria que a gente começa ele apenas com as mordidas lá no corpo do menino e a gente depois descobre que, na verdade, tem todo um cachorro gigantesco por trás disso e que não é só a boca dele. Então, assim... Interpretem isso como quiser. Se você também ficou interessado em ler esse livro, você pode estar ajudando o Estante Quadrada comprando no link da Amazon, que vai estar aqui na descrição. E Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E me diga se você ficou curioso para ler esse livro, se você já leu, o que você achou do final, enfim. Vamos continuar falando sobre esse livro aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau.